A SEMENTE MADURA Uma história que Jesus contou Esse é o Jeremias O Jeremias é um fazendeiro Na primavera, ele vai ao campo jogar as sementes na terra Depois que termina, ele volta para casa e espera Então, semanas e meses se passam O Jeremias não precisa fazer nada no campo Por si só, as sementes crescem e amadurecem até ficarem grandes para serem cortadas. A única coisa que Jeremias precisa fazer agora é colher. Jesus compara essas sementes à vida com Deus. Às vezes, leva um tempo até ficarem maduras, mas Jeremias não precisa se preocupar. Ele sabe que as sementes naturalmente vão crescer até se tornarem plantas.